As esperanças do povo de Ribeirão Preto se renovam. A unidade das forças democráticas, o PCdoB e o PT, garantem um futuro vitorioso. Por isso, vamos arrumar a casa. Wagner e Tremura. Vote 65. Música